Uma dica importante é que você comece a trabalhar no planejamento da sua campanha. Escolha muito bem quem vão ser os representantes na sua prestação de contas. Quem vai ser o profissional da contabilidade, quem vai ser o advogado, pois são esses profissionais que vão lhe deixar munidos de informações sobre as regras da campanha eleitoral. Estude as resoluções, leia as regras desse jogo que você pretende disputar. Agora é importante o planejamento, o estudo de cada passo que será dado, os limites, as vedações, para que você possa fazer um belo trabalho. Inscreva-se no nosso canal e receba as próximas dicas do Responde em um Minuto. Um abraço!